E aí pessoal, aqui é o Rick, e hoje vamos de teoria, exatamente, eu fiquei devendo pra vocês aí a teoria do experimento 1006 e outras teorias de pop playtime que eu comentei que ia trazer no canal e acabei não trazendo ainda. Então hoje é o dia, você pode até usar esse vídeo como podcast se você quiser, porque apesar de ter uma gameplay no fundo e né, algumas imagenzinhas, a maior parte do conteúdo eu vou narrar, então vai precisar você assistir o vídeo. Então se quiser deixar ele aí uh, minimizado no seu celular ou deixar no computador tocando aí e fazer outra coisa, Pode deixar que você não vai perder nada. E para a teoria de hoje, então, eu quero falar sobre o experimento 106 o protótipo, né? Um ser aí realmente muito enigmático, né? Nós temos duas fitas que falam sobre ele. 08502. In 1006. The Mas essas fitas contam apenas trechos da sua história, né? Nós sabemos que o experimento 106 é muito inteligente, ele, aí. ele é o experimento mais inteligente de todos... Eu acho que ele rivaliza apenas com a POP, né? Porque a POP é o que nós temos aí mais próximo de um ser humano em questão de inteligência. O que, que o experimento 1006 faz então para ele ser tão inteligente? O que que ele fez? de close call occurred this week in which he nearly breached containment. The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery along with several other components to create a laser pointer, which he then fired into the security camera, disabling it. Bolou planos para escapar da cela dele. Ele desmontou um relógio, fez um laser, um, um ponteiro laser, né? Um, esse relógio que ele desmontou. Enganou todos os guardas de segurança. Fez uma guarda entrar na cela para deixar a porta aberta. Essas ações permitiram ele 28,3 segundos completamente desmonitadas. Uma vez que a função se tornou à câmera, o quarto apareceu em que era vazio. Um especialista de surveillance foi para confirmar sua presença. Mas... Upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remotely relock the door, despite the other specialists still being inside. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects. Todo mundo achou que eu tinha saído, porque ele se escondeu num ponto cego, onde a câmera não pegaria ele. tem uma forma de ver se ele tava lá dentro mesmo ou não, porque todo mundo achou que eu tinha escapado. Ela deixou a porta aberta e ele foi tentar escapar, mas um cara remotamente aí da sala de controle fechou a porta e prendeu a guarda e o experimento 1006 na mesma cela. Ele enganou o pessoal aí, mostrando que a inteligência que ele tem é bem superior aos demais. Felizmente a guarda não sobreviveu. E ele foi extremamente violento, então quando ele não consegue o que ele quer ele fica extremamente violento E não bastando ser inteligente e violento ele também é muito forte e O que rivaliza aí com outros uh, vilões que nós tivemos, outros inimigos que nós tivemos na série né O próprio Huggy Wuggy que é muito forte Porém apesar de ser forte também e ter seu certo nível de inteligência Huggy Wuggy ele é extremamente obediente às ordens Então as ordens que eram passadas pelos cientistas a ele, ele cumpria exatamente do jeito que era passada e não saía do caminho 1170, Huggy Wuggy remains the optimal óptimo sufficient intelligence paired with maximum obedience. Então ele é mais ali como é, é um robô né? ele, ele segue as ordens ali a arrisca. Já o experimento de não acerta ordem nenhuma o que torna ele imprevisível e perigosíssimo né? O final log, em relação ao experimento 1006, o prototype. Are no doubt in to him. His was a coordenação e a cooperação é evidentemente dentro do seu skill set. bem como o skill set de todos os outros experimentos do seu tipo. Mas ainda faltando, os eventos de hoje não são, no verdade, em relação a ele. Sua absença foi um flaw no processo científico. Sobre a Mom e Long Legs, aí. a Mom Long Legs estava com muito medo então, aí, de ser é, assimilada pelo experimento 1006, né? É num certo triste quando a gente derrota ela, quando ela fica presa na máquina, ela diz que você não pode fazer isso porque ela vai se tornar parte dele dessa forma. You make me part of you. You me. Como assim se tornar parte dele? O pessoal tá teorizando bastante aí no YouTube, na comunidade de pop, que seria no sentido físico, né, dele pegar peças delas pra se aprimorar. A gente viu que ele tem um braço aí animatrônico, um braço robótico, mas tem uma parte de osso, tem uns fios assim que parece que são veias, então ele é meio que um híbrido, né? Não temos certeza se ele é uma espécie de, de cyborg, então de um humano com partes robóticas ali, ou se ele é apenas um robô que foi implantada partes de humano nele, mas no sentido da mom longlegs que ela não queria ser parte dele. Temos dois caminhos aí que o pessoal já vem discutindo. Um deles é no sentido dele absorver a alma ou algo do tipo, a energia talvez, para se tornar mais forte ou mais inteligente ainda do que ele já é. Ou então de pegar as peças dela e, e assimilar no seu corpo, então no sentido dele ficar mais poderoso, né? Então ele colocar um braço ali para esticar, ou colocar a perna, ou pegar uma mão, uh, meio que virando ali um, um super, super robô, entre aspas, é né? Uma super criatura. Ficando mais poderoso com essas peças também. é Que ele também absorva a alma ali, então, do, do, do brinquedo, né? Assim como ele é um brinquedo também, robótico. Ele pode até muito bem absorver esta alma aí e se tornar mais forte Sobre as peças, não acho impossível que ele faça isso, que ele assimile as peças Mas eu acho que não seja só as peças, então ele deve pegar as peças que ele precisa pra ficar mais forte, né? Pra evoluir o seu corpo ali robótico E também a alma pra ficar, para energizar essas peças e ficar mais, mais poderoso Então eu acredito que ele seja aí basicamente o terror dos brinquedos mais poderosos Por eles terem medo de serem assimilados por ele, né? Uma coisa que deixa dúvidas na gente é por que ele nunca atacou a Momi... Ou não atacou nenhum dos outros mais fortes, né? É como se ele esperassem eles serem derrotados ou eles existirem... Ou talvez esperasse que eles estejam com a guarda aberta para ele poder atacar. O que levanta algumas dúvidas. Se ele é tão forte, por que ele não ataca de uma vez logo e já assimila né de uma vez o brinquedo... Em vez de ficar esperando? Eu creio que ele está incompleto. A gente viu ali que só o braço dele aparece, claro. É, o pessoal conseguiu hackear aí aquela cena onde ele puxa a Momi... E só o braço dele tá renderizado, então não tem corpo ainda Isso foi óbvio, foi feito pros, pelos desenvolvedores para que você não pudesse ver ele, ele é uma surpresa, né? Ele provavelmente vai ser aí o, o chefão final, né? De toda a saga pop Mas eu acredito que ele esteja incompleto Então algumas partes dele ainda não estão completas o suficiente E não dá ele força suficiente para enfrentar, por exemplo Uma Mom Long Legs, que é muito forte, ágil é, Se estica, corre, é, escala paredes Então eu acho que ele não está completo ainda se ele estivesse completo, ele já poderia estar atacando todos os brinquedos aí não deixando ninguém vivo, né? Outra coisa que nós sabemos aí é que a Pop, ela é o primeiro experimento, né? Isso tem numa carta, tem alguns arquivos do jogo e bate bem com a descrição de quando aquele, aquela fita que a gente assistiu que fala que o Elliot Ludwig né, perdeu uma pessoa importante em 1960, né? Em 1960, no mesmo ano aí, foi quando a Pop Boneca surgiu à venda né, pela Playtime Company. Pra quem não sabe ainda, Pop significa flor de papoula, né? Em inglês. Mas é, o que o Elliot acreditava é que essa flor de papoula tinha habilidades especiais aí, além da ciência. Poderia trazer pessoas de volta à vida ou poderia modificar a forma como a vida é construída. Então, aí, claro que ele fez bastante experimentos malucos aí envolvendo essa flor. Ele fez vários experimentos que deram muito errados. Mas aí, até que ele acertou na Pop e conseguiu, aí, vamos supor, transferir a alma de alguém para a Pop, talvez. E muitos teorizam de que esse alguém seria a filha dele, né? Então, a Pop, aí, no caso, seria a filha do Elliot. Porque ela é um experimento diferente, ela é especial. Né? No primeiro capítulo, a gente libertou ela daquela caixa de vidro, mas ela ficava separada da fábrica, num lugar secreto. Uh, num lugar de difícil acesso. Provavelmente, os brinquedos não conseguiriam acessar aquele lugar. E ela ficava fechada numa sala. Então, ela era, assim, realmente especial. Diferente dos outros experimentos que ficam andando ali, ou ficam livres e tal. Ela não. Pelo visto, ninguém tinha acesso a ela, apenas o Elliot já afirma um pouco mais aí essa teoria nossa de que seria a filha dele que estaria na boneca outra teoria que vem rondando aí os, os confins da internet é de que a Kissy Missy também seria uh, uma parente do Edward, né? eu acredito que não seja eu acho que ela é realmente uma funcionária que talvez fosse de bom coração ou talvez ela tivesse escapado da, daquela programação uh, violenta que o Huggy Wuggy tem no caso, então ela talvez não obedeça tantas regras mas também não seja tão violenta eu acho que ela é apenas uma funcionária, talvez a gente descubra mais sobre ela, mas por enquanto nós não sabemos tanto assim. E também sobre o Daddy Long Legs, né, que ele está presente no jogo, tem um pôster dele aí que eu tô mostrando pra vocês. Dele é a Momi e um Baby Long Legs ali no caso, né. E a gente acredita que esse Daddy esteja na Playcare, então que ele esteja cuidando do pessoal na creche, né. O que eu não acredito que vai acontecer é que a gente vai lutar contra ele diretamente igual foi contra a Momi. Porque os dois, eles têm características iguais, né? Os dois aí, eles são uh, brinquedos meio aranhas... Que se esticam, que tem for super força... Que grudam nas paredes... Acho que se tivesse uma batalha contra ele... Parecido com a da Mome, seria um pouco chato... Então eu não creio que os desenvolvedores... Vão abordar ele dessa maneira... Mas eu acho sim que ele vai aparecer... Eu acho que a gente vai lutar contra ele... Mas de uma forma diferente... Não igual a luta que foi contra a Mome... Que foi uma luta aí de perseguição e tal... A gente fugindo e tudo mais... Eu acho que ele vai agir aí um pouco aí mais com o psicológico do jogador... E talvez o Baby Longlegs apareça também, e aí ele persiga a gente. Ele sim, eu acredito que vai perseguir a gente, talvez nos dutos de ventilação, vai ser menor, né, ou talvez aí alguma parte onde a gente tenha que uh, resolver um puzzle e ele esteja perseguindo a gente. É isso que eu acho que vai acontecer. E por último aí, é, tirando mais algumas dúvidas sobre o personagem principal, nós sabemos aí desde o capítulo 1 que ele é um ex-funcionário da Playtime Company, mas o que muitas pessoas vêm teorizando, e eu acredito que também seja de verdade... Então eu compartilho dessa teoria aí... Que ele também pode ter sido uma criança que era da creche aí... Na época de adoção da Playtime company né? Então ele fez parte de todos os testes... Os testes de memória, os testes de força, os testes de, uh, de aptidão... E aí ele se saiu muito bem nesses testes... Provavelmente ele ficou não foi usado como um experimento em si... Mas ele ficou, ficou na fábrica e foi trabalhando na fábrica pro pessoal... A gente sabe que ele veio pra fábrica... Uh, foi revelado aí pela Pop, né? Ele veio atrás dos, uh, dos antigos funcionários da fábrica... Uh, da staff, né? Da equipe... Que trabalhava aí na Playtime Company... Então ele veio meio que pra resgatar ou pra buscar respostas... Mas é óbvio que não tinha mais ninguém vivo aí... Já que os brinquedos dominaram tudo, né? E o Experimento 1006 foi responsável por isso... Ele que escapou da cela e acabou com todos os guardas aí... Deixou meio que todo mundo livre, né? Então foi uma... Quando ele escapou da cela foi uma verdadeira catástrofe... Principalmente por sua inteligência se tornando impossível de ser capturado de novo, e aí que tudo aconteceu, então a Playtime Company só toda tá daquele jeito ali devido ao experimento 1006. O que deveria ter, é que log, para que o mesmo erro não seja feito de experimentos futuros ser e em secure Eu não estou por último por fim eu vou dizer a minha teoria de quem é o experimento 1006 quem eu acho que ele é eu não creio que ele seja um simples robô brinquedo e que tenha lá, a alma de pessoas aleatórias ele é muito inteligente parece conhecer muito bem os outros brinquedos e parece conhecer a fábrica no geral muito bem então, de acordo com as coisas que estão acontecendo aí... Eu acredito que ele seria o receptáculo para o Elliot Ludwig, né? Tem duas teorias que permeiam a internet aí... Uma delas é de que ele pode ser o filho do Elliot, né? Então seria um outro filho aí do Elliot que estava doente ou algo do tipo... E ele queria criar um receptáculo perfeito para o filho dele... E a teoria que eu acredito que seja mais provável é de que seja o próprio Elliot Ludwig... Então sim, o experimento 1006 provavelmente é o Elliot Ludwig, exatamente... É o receptáculo que ele queria perfeito... Eu acredito que ele não conseguiu atingir essa perfeição... É, antes que ele, ele falecesse... E então ele foi... É, digamos, transferido para o experimento 1006 antes da hora... E aí causou essa loucura toda... E ele perdeu basicamente os sentidos... E ficou cada vez mais obcecado em obter mais poder... né? Obter mais partes aí de... De brinquedos e também de obter mais almas para ficar mais forte. Então eu acho que o experimento 1006 é o Elliot mesmo aí, o, o dono da fábrica. Porque assim, vamos pensar, né? Quem teria, seria mais inteligente que o Elliot o cara que começou os experimentos de primeira lá com a Pop com flor de papo e tal, e conseguiu aí atingir essa, esse nível de ciência e sobrenatural absurdo a ponto de passar aí alma de, de pessoas para brinquedos e etc. É óbvio que seria o Elliot né? O cara que conhece a fábrica, o cara é inteligente, o cara é um gênio. E o experimento 1006 é um gênio e não obedece ordens também. Assim como o próprio Elliot, que, bom, é o criador de tudo da fábrica e é o chefe, né? Então, óbvio que ele não obedeceria ordens aí de cientistas nem nada. Se não tem confirmação disso, é realmente uma teoria. Então, lembrem que eu tô falando aqui, é uma teoria minha. É uma teoria de algumas pessoas aí também, que eu acredito que ele seja uh, o experimento 1006. E só resta saber, no capítulo 3, se a gente vai ter mais respostas sobre isso, né? Qualquer arquivo que eu achar ou coisa que eu achar adicional, eu vou trazer pra vocês aí. E vamos tentar desvendar aos poucos esse mistério de pop sobre o experimento 1006. A gente sabe também que o experimento 1006 não precisa se alimentar. Então, apesar dele ter é, os intestinos ligados, como é, foi dito aí no easter egg, né? Durante o, a abertura aí de pop aí, no teaserzinho. Uh, ele não precisa se alimentar como os outros brinquedos. Então, assim, ele é realmente um corpo definitivo. Que não precisa se alimentar nem nada. Logo, a longevidade dele é maior. Então, ele seria basicamente, teoricamente, imortal. Eu acho que é bem o que o Wellington queria mesmo, né? Ele já era uh, um homem mais velho e tudo mais. E perdeu seus filhos, então ele começou a ficar maluco, obcecado. E provavelmente queria alcançar a imortalidade. Outro carinha que conhecemos aí, chamado William Afton, né? Outro que queria também atingir a imortalidade por meios robóticos e bizarros. Então os dois são meio parecidos aí. Pelo que tudo indica. Mas então foi esse aí pessoal. Esse foi o meu vídeo de hoje. Não foi um vídeo curtinho. Mas esse foi sobre a teoria do que é o Experimento 1006. Também esclarecendo algumas coisinhas sobre o Dele Long Legs. Uh, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma coisa errada. Por favor me corrijam nos comentários. E vamos debatendo. Vamos criando teorias aí. Uh, que é o que torna o jogo mais legal. A gente tentar desvendar os mistérios dele né. Por favor se inscrevam. E curtam o vídeo. Compartilhem com quem gosta de pop. E quem gosta de teorias e jogos também. Eu sou o Rick. E até o próximo vídeo. Valeu.